Eu assisti Abracadabra 2 e eu adorei. Achei bem legal, elas estão muito iguais, não sei o que, que elas fizeram, mas elas estão bem parecidas assim, com elas de 93, olha quanto tempo que se passou, né? Então, achei muito legal, assim, e eles né, vieram para os tempos atuais, então ficou uma coisa assim mais atualizada, fizeram piada com isso. Então, elas cantam a música uh, One Way or Another, da Blonde, que eu achei bem legal também, que eu tô gostando que a Disney tá fazendo isso de resgatar músicas antigas para as crianças. Então, e tinha tudo a ver com o sentido ali do filme. Eu gostei bastante, achei que valeu muito a pena fazerem esse filme, né? Porque faz tanto tempo, mas gostei muito assim, a história é legal e Ah, bem bem eu gostei, deu uma nostalgia. <risos>